Meu primeiro console foi o Master System, e todo mundo sabe que o Master System é meu console favorito da vida. Mas desde que eu cheguei aqui no Japão, eu percebi que é muito mais fácil encontrar produtos relacionados a Nintendo do que de outras empresas. Claro, isso relacionado a retro game. E por causa disso, resolvi me aventurar no Famicom 8-bit, o concorrente do Master System, que teve uma hegemonia enorme nos anos 80. Já fiz vários vídeos mostrando alguns jogos do Famicom, vou deixar nos cards para vocês verem. Só que no vídeo de hoje eu quero mostrar alguns jogos curiosos ou no mínimo esquisitos, afinal vocês estão ligados né, o gosto dos japoneses por jogos é bem diferente do nosso né. E no Famicom a quantidade de jogos lançados é imensa. Então vai ter muito jogo bom, vai ter muito jogo mais ou menos, vai ter muito jogo ruim e vai ter muito jogo estranho ou esquisito, né? Então vamos conhecer alguns jogos estranhos, esquisitos, sei lá, do famicom 8 bit. Vamos começar com o jogo que me fez ter essa ideia do vídeo de hoje: Kyu Kill Denou Sai Uranai. Mas do que se trata esse jogo. A tradução seria algo como Horóscopo dos Planetas de 89. O game foi lançado em 1988. É um jogo de perguntas e respostas e dependendo das suas respostas, o jogo prevê o que vai acontecer em 1989. Ridículo, né? Isso mesmo, 1989. Não sei qual é a ideia da galera que desenvolveu esse game. Aliás, a Micronix é a empresa desenvolvedora de alguns jogos e algumas produções de grande sucesso, como Aero Fighters, Ghosting Goblins, o primeiro e o segundo, Icary Warriors. Então a galera era boa. Mas enfim, esse jogo tinha data de validade, já que em 1990 não iria mais prever nada, tudo seria passado. O jogo, como vocês podem ver, ele vinha numa caixinha bem chamativa, maior que o padrão dos jogos de Famicom. A capa tinha essa imagem do espaço com esse ET numa nave espacial. Na parte de trás, uns caracteres japoneses e você vê o preço. Porra, até hoje é bem caro. 9.800 ienes, que são mais ou menos 98 dólares. Isso é caríssimo para um jogo até hoje. Ele vem num berço de plástico, coisa bem incomum para os jogos da época. Manual em papel jornal, também não é muito comum isso. Com desenhos bem estranhos, a fita parece que nunca foi usada. Mas também que ideia de jirico, né? Fazer um jogo desse, que tem validade de apenas um ano. Você vê que ela tá branquinha aquele papel de energia que vem em todos os jogos e tá aí. Muita gente me perguntou sobre jogos de corrida de cavalo A grande maioria dos jogos de cavalo Você apenas escolhe o cavalo, aposta e vê a corrida Inclusive nos game centers daqui do Japão Tem telões enormes Daqueles de tela curva, tá ligado? Que tem umas cadeirinhas e o cidadão coloca uma moeda e aposta num cavalo Várias pessoas, ou uma, sei lá Dependendo da galera que estiver lá jogando na hora Joga, ou melhor assiste ao mesmo tempo. Essa imagem que está aí no fundo, é uma gravação que eu fiz em um game center aqui perto de casa. Mas tem uma franquia de jogos de corrida de cavalo que se destaca, que é o Derby Stallion. Vou mostrar o primeiro jogo que saiu para a Famicom. Essa franquia saiu para inúmeras plataformas, e faz sucesso até hoje. Nesse jogo você tem uma quantidade em dinheiro, e você é tipo um empresário, que adquire e vende cavalos contrata jockeys, até se tornar uma empresa bambambam bam bam das corridas de cavalo. Apesar de ficar restrito apenas ao Japão, é um jogo interessante, e eu até gosto de jogos de simulação, como SimCity, The Sims. Gostei demais da mecânica desse jogo. E eu acho, sinceramente, que esse jogo até faria sucesso no ocidente, principalmente para esse público que gosta de administrar um negócio. A caixinha é padrão dos jogos de Famicom, uma ilustração bem cartunesca, e está muito bem para um jogo de 28 anos atrás. Já que ele foi lançado em 1991 pela ASCII. Você vê até o ano de 1991 aqui no cavalo. A parte de trás traz imagens do jogo. O manual é bem completo. Todo em papel cochê. A fita tem a mesma arte da caixinha. Como sempre ou na grande maioria das vezes. O estado é ótimo. Tem o papel de energia que como sempre vem em todos os jogos. Fitinha bem bonita hein? Dá até gosto de ver. Ir ao shopping é uma coisa bem rotineira, né? Mas transformar a ida ao shopping num jogo é coisa de japonês mesmo. E é isso que Tibi maruco e o Shopping se propõem. Ir ao shopping. Tibimaru maruco é um mangá anime que retrata a vida de uma menininha. Como esse anime e esse mangá faziam muito sucesso, decidiram fazer um jogo para conseguir ganhar uma grana e do que se trata o game? bom é um jogo de tabuleiro em que você tem que chegar ao shopping só isso e como o mangá é infantil o jogo também é é só girar a roleta com os números e o número que cair é o tanto de casas ou lugares que você vai avançar até chegar ao shopping esse jogo eu só tenho a fitinha luz você vê que ela tem um formato um pouco maior geralmente a Namco fazia esses cartuchos um pouco diferentes a arte destacava a personagem Maruko-chan e para você ver, é o personagem mesmo que vendia o jogo literalmente japonês adora trem também tem estação de trem em tudo que é canto e quando você vai nessas lojas de colecionáveis tem todos os apetrechos para você fazer uma verdadeira miniatura de estações de trem e cidades e é claro, por causa dessa paixão tinham que ter jogos com essa temática, e é sério, devo ter aqui pelo menos uns 10 jogos diferentes de simulação de trem mas vou mostrar um que eu achei bem legal, Tetsudou, só que em vez de propriedades é com estações de trem esse jogo foi lançado em 1987 pela DB Soft e faz sucesso até hoje teve um remake para o primeiro Playstation e tem até uma versão para celulares o jogo é exatamente um banco imobiliário de trem. Você e seus adversários revezam na jogada, jogando dados e comprando estações, fazendo melhorias e te permite criar rotas alternativas para o seu trem não ter que passar nas estações adversárias e dar lucro para ele. Mas o jogo só ficou por aqui no Japão. Mas me fala aí, será que se esse jogo fosse lançado por aí no ocidente, ele faria sucesso? A arte do jogo é espetacular, você não precisa pensar muito para saber do que se trata o game. A parte de trás em compensação nas... é uma poluição visual que dá até gosto. A fitinha é branca com a mesma arte da caixa. O manual é bem fininho para a época, mas também não tem muito o que explicar, né? é um banco imobiliário de trens. Jogos baseados em filmes tem de monte. Mais jogo baseado em uma comédia japonesa, eu só vi Marusano na. Marusano na é baseado numa comédia japonesa do mesmo nome, que ficou conhecida no Ocidente como Taxi Woman. No jogo você revisitava todas as situações do filme. O incrível é que os gráficos ficaram ótimos, nem parece que são de Famicom. Para vocês terem uma ideia, foi desenvolvido pela Capcom esse game. A caixinha tem o desenho da atriz do filme. O logo da Capcom aqui embaixo. Na parte de trás, você vê cenas do jogo. E você vê que é muito bem feito para um console de 8-bit. Na época devia fazer um estrondoso sucesso, hein? O manual é todo colorido, lotado de cenas do jogo. Pelo visto, queriam mostrar que os gráficos eram bem bonitos mesmo. A fita... Tem o mesmo desenho da caixa Eu fico vidrado com esses cartuchos Cara, são muito lindos Você já pensou em ser empresário de uma banda de crianças? Esse é o conceito de o Ishii no Tio do Quest -o. Esse game teve até comercial que passava na TV Com personagens em live action E depois, cenas do jogo Parecendo uma novela daquelas cheias de drama O game é um RPG e você tem que transformar um trio de crianças cantoras num grupo de sucesso. Parece um conceito estranho. Mas o jogo é até interessante, pelas situações que você passa até chegar no sucesso. Essas caixinhas de plástico da Nanko são espetaculares. Já fiz até um vídeo com alguns jogos nessas caixas. A ilustração mostra o trio de crianças e o empresário. Desenho bem legal e bem cartunesco. Olha aqui, tem até os adesivos intactos. O cartão resposta do jogo, um panfleto da Nanko com outros jogos com caixinhas de plástico. Uma propaganda de exatamente um grupo de gurias que vai ter um novo single. Olha só que demais. Tudo a ver com o jogo. E o certificado de garantia da Nanco. O manual é totalmente colorido e em papel cochê. O cartucho tem a mesma arte da caixinha. E esse veio completasso mesmo, hein? Veio com tudo que tinha direito. Tetris foi um sucesso. Uma febre nos anos 80. E por isso saíram muitos jogos... Parecidos com tetris, mas com algumas diferenças. Esse é o caso de hatrix Uma mistura de tetris com colons e com chapéus. No jogo, você tem que colocar chapéus iguais em diferentes cabeças. Aí, quando juntam determinado número de chapéus iguais, vai eliminando esses chapéus. Aliás, dá para fazer um vídeo só de variações de tetris. Pois de Famicom eu devo ter muitas versões aqui. E se contar os outros sistemas, nossa, tem o Tetris pra caramba. A caixa é toda amarela. Aqui na lateral tem a foto do Alexei Patinov, que é o criador do Tetris. Até o personagem que recolhe os chapéus parece um pouco com o Alexei. Na parte de trás a gente pode reparar isso bem. O manual, nossa só que decepção, é uma folhinha só. Que absurdo. E a fitinha é a mesma coisa, a arte é igual da caixa. Eu não sei vocês... Mas eu acho ótimo fazer vídeos assim, porque aproveito para jogar esses jogos que eu desconhecia. E também apresento esses jogos para vocês, com caixa, manual, quando tem, né? E a fita e as belíssimas artes que vem nela. Afinal, elas são guerreiras, né? São fitinhas de 30 anos, são senhoras praticamente. Mas quero saber de você, me falem desses jogos, os que você conhecia e os que não conhecia. Quais que vocês gostaram mais? Me fala aí nos comentários. E lembrando, me segue lá no Instagram e no Twitter, VitorIsui, que eu já postei fotos desses jogos com mais detalhes. Beleza? Eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais.